Parabéns, eu sou o para mais. estamos aqui no Roblox, né pessoal? Então, hoje viemos trazer mais um vídeo de códigos Muitas pessoas, muitas pessoas querem mais códigos Códigos Códigos e conseguir coisas novas E hoje eu trouxe código para conseguir esse óculos Esse fone Esse boné Essa mochila Show e ali no lugar mais clarinho aqui ó essa mochila então pessoal vocês tem que vocês têm que ver esse vídeo por completo porque senão vocês não vão conseguir às vezes você pula a parte mais importante não conselho mas escolhe então por favor assista esse vídeo inteiro que ajuda demais dá mais dá mais horas aqui pro canal para eles poderem chegar para ele poder chegar em 4 mil horas e em mil inscritos, eu agradeço vocês que se inscrevendo no meu canal. Mas então, pessoal, hoje eu vou entrar no vídeo de códigos. Então é isso. Agora bora pro vídeo. Então, pessoal, como eu disse no começo do vídeo, a gente veio trazer códigos. Ah, e no começo do vídeo, eu esqueci de falar uma coisa. Se vocês verem minha boca se mexer e eu não falando É porque tipo, eu tive que regravar essa voz Porque tipo, minha voz no vídeo não saiu aí Por isso eu tô regravando Pra ficar melhor aqui E mais da hora pro canal Faço tudo pra vocês E hoje eu estou aqui com a minha amiga Ela entrou aqui no meu jogo que eu ia gravar Aí ela foi lá então, Aí eu falei, eu vou gravar, começar a gravar Ela falou assim Posso participar? Eu disse claro, por que não. E diz ela aí no chat. Aiê! Meio que eu vou ser uma narradora desse vídeo Coloca a minha voz é normal. Coloca a minha voz é normal. É como está falando como eu estou falando no vídeo. E a voz da fúria da sua. Eu vou ver que vocês não entenderam nada, mas né? beleza então pessoal, hoje a gente veio aqui para mostrar os códigos e esse mapa aqui dos códigos então pessoal, aqui ó aí eu pergunto para a Suri quer primeiro saber os códigos, ou e, depo e depois mostrar o jogo, primeiro, que meio que deu meio que deu uma feridinha no, no primeiro, deu takes, como se fala no Roblox. Tá então. Uhum. Então vamos mostrar. Tá! Então. Tá! Então vamos mostrar. O jogo primeiro, vem! Essa parte. Nossa, eu fiquei com tanta raiva de esperar ela. Eu falei: Vamos, vamos primeiro mostrar o jogo. Cadê você? Tentando não gritar. Linda. Ai, ai. E comenta aí nos comentários. E comente aí nos comentários. Comenta aí. Vocês. Qual nome eu posso dar pra vocês. Tá? Tá? Entenderam? Um nomezinho. para pra vocês. Feminino e masculino. Tem gente feminino e masculino que assiste meu canal. Beijo pra todos no meu canal. Beijinho. Beijinho pra minha família. Beijinho pra vocês da play ou não? da play olha eu que rápida eu tava usando aí o clique nossa eu ultrapassei ela no bar nossa eu deixei ela no vácuo só deixei só deixei poeira lá pra ela não deixei nem estrada estrada quebrou então de tanto andar ai galera eu tava com o programinha do autoclick só o quanto clique aí, vocês pensam que eu coloquei speed no vídeo. Mas isso é de tipo um alto clique. Se fosse speed, meio que estaria. Ah, queria ter que aí dentro andar. Aí eu andava e ficava dançando. Pessoal, então, a gente, tava andando, dando mais volta. Tentando é, mover o. to level up E aumentar o level. Ali ó, island of Mob é o nome desse jogo. Vai tá tipo meio que. Vai estar... Tá... É, o nome do jogo vai estar tá em cima da minha tela. Em cima da minha tela da cara, tá? O nome do jogo. excelente of Moth. Bem que eu já falei o nome, mas vai estar tá aqui em cima da minha tela. Ah, o vídeo inteiro. Realmente. E no começo do vídeo também tinha uma plaquinha enorme. Mas então, eu deixei a meni... Nossa, eu deixei ela passar. Eu tentando pegar o chat, esquecer. É, olha a minha carinha é descontraída. É, eu sou minha... muito linda, galera. Eu Nossa, eu tenho tanto escrever. Vamos mostrar os códigos. Vamos pros códigos. Códigos. Volta aí. Fazendo. Eu falei que ia fazer uma voz mais fina para a voz dela. Vai, na, vai naquele boneco de novo e clica em COD. Mais ou menos em Heading Code. Derren Code eu escrevi. Heading Code. Esperando. Nossa, eu tava esperando ela. Eu tava ali olhando para ver que horas era. Que eu tava meio apressada E agora A gente vai abrir nosso Gemai Tá? Abrindo o nosso Gemaizinho Bonitinho Lindo do coração Eu vou no caminho mais curto Só falta porque um pouquinho mais ali Rascunhos Ali Ali ó, ó, ó. Ali ó Imagem esses são os vídeos que vocês vão ganhar com os códigos, são muito da hora. Né? Tirando óculos pra mim, né? Que eu não gosto de óculos. Eu odeio óculos do fundo do meu coração. Mas tem gente que gosta. Então, aí ó, ali em cima tem os nomes vermelhinhos. E embaixo tá escrito códigos. Ali ó, esses são de novo os negócios. Ali embaixo, meu pai me mandou um, um, a, o, a foto deles. E os códigos e os códigos embaixo. Vou falar o primeiro. O primeiro é o, o DOC Code Victory Lap. É emblema concedido. Hypernicó. Você ganha um prêmio um off. Vitucatória Rap Rap, Vitória, Rap Victoria, Lap Lap Apareceu pra tu emblema? Apareceu pra tu emblema? Apareceu pra tu emblema? Segundo código Jet Moving Jet Moving Segundo código Jet Moving Cara, era sempre em códigos, nunca deixa. Desde... Não, mas apareceu outro. Então. Ai, ela colocou. Ela deve ter arregaçado todos os códigos. Não, entendeu? Meu vida de uma falou. Eu ali, sentado tentando ver o G. Eu tava meio que olhando por cima do óculos. Olha o meus olhos Olha o meu zoho ali em cima assim, só <risos> Essa parte foi engraçada. Ô, um, mandou. Um, parece só que eu isso. Terceiro código. Strike a pose. Strike a pose. Strike a pose. Strike a pose. Strike a pose. Strike a pose. Emblema que você fez com sucesso. Rápido Unicórnio, você conseguiu mais um emblema? Setting de estágio. Daqui a pouco. Daqui a pouco a minha aula começa. Quarto código. Hehe. Setting estágio. É, meio que. Meio que meu opõe. E colocou com espaço. Mandou com espaço. Era junto. Nem vi a caninha. Assim. Sem espaço. Sem o espaço. Hehe. E ó. Oh. Enganamos o bem, claro, Você Rapidly um Se tem que ser Ságio. E a. Tô linda. Mas então pessoal, a gente vai mostrar aqui os itens no nosso avatar e a gente volta Pessoal, então a gente não vai finalizar o vídeo agora né, eu pensei em finalizar Eu pensei em finalizar o vídeo, mas não, bora mostrar o avatar Bora mostrar ele no nosso avatar, nossa, vocês tem que ver o resultado Nossa do céu, eu não consegui acreditar Vamos, vai. Vamos. Eita, pegou. Eu tentando. Tô tentando entrar ali no meio do quadro. Metade. Só metade. Tempestade. Metade, humana. Fortnite. <risos> Como eu pensei em tempestade, eu pensei Fortnite. Uma batata. Top. <risos> Realmente. Um cara disse que vai lançar dois fotos com outros. Vai se saber. Então esses são os códigos, os negócios que vocês vão ler. como vocês colocaram os códigos, tá, vou equipar em meu avatar, lindo que se transformou, realmente, eu odeio óculos, esse óculos, nossa, nossa, eu odeio todos os óculos, mundo. Tipo, eu odeio óculos no fundo do meu coração, só gosto daquele sem mente. Sim, tipo, eu falei que eu não, eu não vocês não ia acreditar como ficou meu avatar. How come on my profile? Muito feio. Então pessoal, vocês se inscrevam no canal, deixa o like. Um beijo. Da Juju Balenica e da suricata. E da suricata BR Ela disse tchau.